Oi, nesse vídeo eu não sou um narrador Eu não vou contar a história de um jogo Eu não vou resumir um jogo Hoje eu tô aqui pra simplesmente recomendar alguns jogos pra vocês Jogos esses que vão fazer com que você se questione Pense e reflita sobre a maioria das coisas Então vamos lá eu vou separar esses jogos por categoria Sendo elas, suave, que é tranquilo de se jogar Sem muito sentimento envolvido É mais pelo entretenimento e tristeza profunda Que não precisa de muita explicação Mas vamos começar com o suave Old Man's Journey Nesse jogo, você controla um idoso Que viveu muito tempo isolado da sua família Porque ele tinha o sonho de viajar o mundo com o seu barco, só que um dia ele se arrependeu de ter viajado sozinho e abandonado a sua família para fazer isso e ele volta para sua casa, e nesse momento ele vê que ninguém que ele amou tá lá, nem a filha nem a mulher dele estão lá mais ele passa a viver sozinho, numa casa isolada, mas um dia ele recebe uma carta e essa carta faz com que ele embarque em uma jornada de memórias e reflexões sobre o passado dele, sobre as coisas que ele já fez para quem ele amou esse jogo é muito legal, eu gostei muito da jogabilidade dele, é um jogo point and click inclusive na história eu acho que ele muito bom, é uma história curta, que te prende até o final, você vai desvendando o passado dele, conforme o jogo passa, e eu vou trazer esse jogo pro canal um dia, porque ele é muito bom. Stardew Valley, bom, não preciso falar muito sobre Stardew Valley, né, a maioria de vocês devem conhecer, mas eu acho que é um jogo muito bom pra passar o tempo, e também para você fazer algumas coisas que te relaxem, por exemplo eu acho que Stardew Valley é muito relaxante Red Dead 2, vocês não acharam que eu ia falar só de jogo indie aqui, né? Bom, Red Dead 2 é basicamente um jogo de cowboy onde você e sua gangue fazem vários roubos, vários assados e tem uma história muito legal. O próprio nome do jogo acho que diz sobre, tipo, mais ou menos o que é a história do jogo. Que é sobre a redenção do personagem principal. E eu não vou dar muito spoiler, apesar do jogo ser velho. Mas é isso. E por último, mais ou menos importante, Super Chicken Jumper. Bom, esse jogo aqui, ele é do Gemma Please. Eu gostei dele pra caralho quando eu joguei, apesar dele ser difícil pra caralho e eu ainda não ter zerado ele. Mas a história dele é bem legalzinha. A gameplay também é muito viciante E não tem muito o que dizer, não. Eu gostei dele pra caralho e eu acho que seria bom pra vocês se vocês quisessem jogar. Bom, agora que eu falei um pouquinho desses jogos... Eu acho que é hora de falar de alguns que provavelmente vocês conhecem mais. Mas que mesmo assim merece mais espaço aqui. Hora da tristeza profunda. Firewatch. Bom, Firewatch é um jogo investigativo, e ao mesmo tempo com uma história de fundo muito pica. Tem várias teorias nesse jogo, onde tem um plot twist muito louco no final, que eu não vou falar, para não estragar, e eu não vou falar muito sobre a história, mas da introdução, que você é um guarda florestal, que você vai pra uma floresta em busca de trabalhar mesmo, porque você quis fugir dos seus problemas, envolvendo a sua esposa, e aí lá você encontra a Delilah, que é basicamente a sua única linha de conversa com alguém naquela floresta. Você não vê ela, você só escuta a voz dela no rádio que você tem. E meio que esse jogo é isso. Porque eu não posso falar muito dele. Vamos pro próximo. Gris. Esse jogo é do caralho. Eu chorei jogando esse jogo e eu acho que ele é muito brabo. Não tem nem muito o que falar, mano. Ele conta a experiência de uma pessoa que teve uma perda enorme. O jogo todo se passa em torno desse luto, dessa luta constante pra que ela siga em frente. Pra que a Gris siga em frente. E é muito pica. Undertale, e eu acho ele muito bom porque ele te ensina mais sobre empatia porque tem aquelas duas fases, do modo genocida e o modo pacifista, e eu acho muito pica essa diferenciação que o criador do Undertale fez para mudar o estilo do jogo, é tipo um RPG que você não mata seus inimigos, e eu acho muito bom como é o desenrolar das histórias tanto do background de alguns outros personagens quanto da própria personagem que você joga, e é simplesmente muito bom The Last of Us, The Last of Us é um jogo sobre zumbis, de PS4 da Nauridog. Dog, e eu acho que ele tem um espaço dele aqui, que é um jogo que me marcou muito foi um dos jogos em que me fez querer ter um PS4, querer ter esse esse apego maior com os jogos e eu sempre tive um carinho muito especial pela empresa e todos os jogos que eu joguei dela, sempre eu gostei muito, inclusive Uncharted mesmo que não é um jogo tão emocional quanto The Last of Us, é mais ação a história de The Last of Us segue de forma tão linear, tão perfeitinha para tá cada coisa ali em cada canto o The Last of Us 2 também, apesar de muita gente não ter gostado tanto e eu ter achado desnecessária a continuidade, eu achei muito bom também foi um jogo muito pica. O The Last of Us 2 e o The Last of Us 1 é, merece estar aqui nesse espaço aqui. Porque eu gostei muito já. E é isso. Spirit Fairhead é um jogo onde você é uma garota que leva espíritos até o fim dos seus caminhos. para eles finalmente poderem descansar em paz. Você tem que ajudar eles a encontrar o seu caminho. E a enfrentar os seus medos, as suas inseguranças. E aí assim eles finalmente conseguem descansar em paz. E eles encontram paz com você ajudando eles e eu acho que esse jogo é muito pica porque ele dá um ensinamento muito forte sobre empatia sobre como as suas ações podem afetar os outros Sendo ela boas ou ruins e é um ótimo jogo pra exercitar empatia Eu gostei muito dele até agora Porque eu ainda tô jogando Não tem muito um jeito de definir como é o jogo E como ele funciona Porque ele pega vários estilos ao mesmo tempo E põe na gameplay Porém a gameplay é muito boa Eu acho que vale a pena jogar pela história Gameplay, o gráfico é desenhado Ou seja, pra você que gosta de animação É um jogo muito brabo Igual o Hollow Knight, por exemplo E é um jogo muito bom pra você que tem coração fraco E quer chorar assistindo jogos, tá? ou jogando eu recomendo demais bom, e é isso esse vídeo, como eu falei, foi bem mais simples. Eu acho que vocês nem estão acostumados com esse padrão dos meus vídeos, né? Porque eu acho que é a primeira vez, assim, ou a segunda que eu faço um vídeo simples, assim. Mas é porque eu tô sem ideias ultimamente. Não que eu tô sem ideias, eu tô cheio de ideias, eu tô cheio de temas. Mas são temas muito, muito profundos. E eu tô passando por um bloqueio criativo nesse momento. Mas relaxem que tem muitos vídeos picas saindo por aí. Eu vou fazer vários vídeos aí, mano, que estão pra sair. Eu acho que por hoje é só. E até semana que vem ou até outro dia. <risos> Thank you.